Mais um dia de otimismo nas bolsas mundo afora, com sinais de avanços nas negociações entre Estados Unidos e China para a finalização da tão esperada primeira fase do acordo comercial entre esses dois países. Em Nova York, os índices Dow Jones, SP500 e Nasdaq voltaram a se aproximar dos recordes históricos. E o Ibovespa também voltou a superar a casa dos 108 mil pontos e fechou a semana com alta de 2%. Ajudada não só pelas recomendações de compra de ações brasileiras feitas por bancos internacionais, conforme eu avisei aqui ontem no Otário Invest, como também pelos números de inflação calculados pelo IPCA 15, vindo um pouco abaixo do esperado e atingindo o menor valor para o mês de novembro desde 1998. O que indica que novos cortes na selic podem de fato acontecer em dezembro. Já o dólar fechou praticamente estável, mas ainda assim sendo negociado na casa dos R$ reais e centavos. Para a próxima semana, as atenções deverão estar voltadas para o convite feito pela China para que o governo norte-americano viaje a Pequim para tentar acelerar o acordo. Caso esse convite seja realmente aceito, o otimismo dos mercados certamente vai aumentar, já que a data de entrada em vigor das novas alíquotas sobre produtos chineses está chegando. E quanto mais rápido isso for resolvido, melhor. Vale lembrar também que semana que vem será mais curta por conta do dia de ação de graças na quinta-feira nos Estados Unidos. E na sexta-feira teremos a Black Friday que poderá dar um gás nas ações de varejistas como Via Varejo, Magazine Luiza e por aí vai. Então fiquem ligados.